Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo para vocês. E hoje vamos reagir aqui ao nosso querido Shiro. Para quem não sabe, o Shiro, galera, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é um jogador da Gambit. Ele sempre jogou na Gambit Academy. Não sei se era esse o nome. Youngsters, isso, yes, Youngsters. E mano, esse moleque, ele simplesmente. O cara, ele arrebenta todo mundo, tá ligado? Ele tem os maiores, é, sei lá, tipo, maiores, os maiores hates do mundo, os maiores ADS, cara, tudo, tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, o cara é foda, você pode ver aqui, ó, e ele, mano, ele arrebenta tanto time, tá vendo aqui, ó, Complex City, time Star 1, como time Star 2, Star 3, cara, não muda nada pra ele, e é impressionante como esse menino é bom. Estão falando que ele é um, tipo, um novo simple, né? Uma nova promessa aí. E vamos ver aqui, eu peguei um videozinho de 6 minutos. Vamos ver a jogada dele, vamos ver que, como é que esse menino joga. E vamos ver, vamos ver se ele tem futuro mesmo, beleza? Vamos lá. Ah, esse aqui tá melhor, esse aqui tá bem melhor. Rápido, maluco, hein, mano? Puta que pariu, velho. Cheater, mano. Isso aí não é cheater eu não sei o que é, mano. Tô brincando, viu, galera. Esse aí é o time... Português. Esta ah, porra, mano. Sal. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. E ele é Alper, né, cara? Esse? Hum, achei que ele ia matar o cara, mano. Ah, o Arpanho, tipo que do Kyoshime, hein? Toma. Aí é que tá querendo ruxar no cara errado. Porque ele repica certinho, né, velho? Puta que pariu, mano. 21 6. O cara é bom mesmo, viu, bicho? Esse aqui eu já... É, esses jogadores eu conheço. Pro, Pro 100. Guys, é difícil jogar contra esses caras, viu, mano? Você tá achando que é... Ah, é o Spirit, ó. Nossa! Nossa! Que isso, cara? Mano, assim, é muito engraçado ver na tela dos caras, tá ligado? Tipo, não tem reação, mano que esse time eu não conheço não, velho Ah, molotov aí, Aprende aí, galera Aprende aí no, no, no vídeo 1x3, um mano Ah, mas aí Eu não tô entendendo que o cara deu o pulo ali, velho que isso, cara? O Miguel tava na base TR, velho. Ah, mas aí é eco seco. Aí não, não... Aí não dá, né? Fate Sports. Acho que é húngaro. Ou búlgaro. Get a third. This man is just absolutely unstoppable right now. Kind of single handedly, when he got on dust, perhaps as he just stops you. Give them a break. So, what do you do in this situation? Oh, my God, the rotation comes. out, spada. Fazer uma pergunta pra vocês, vocês gostam da espada? Deixem aí nos comentários. Mano, o moleque é bom demais, velho. Os que tipo assim, eu, assim, eu já eu falo com, os, com quem treina com os caras lá fora e falo que esse moleque arrebenta, mano. arrebenta muito nos treinos, né? Além dos caras falar que eles são bem organizados, né? Você vê que, mano, olha isso. Os caras dão o ombrinho, a ponta do cotovelo aqui os cara, e o... o menino já deita, mano. É agora que esse, que esse Shiro tá entrando no tier 1 mesmo, assim, absurdamente, né? Tem cara de russo mesmo, né, velho? Puta que pariu, mano. Ih, vai tomar só no coquinho. Certeza. Toma uma, toma duas. Nossa, eu nem vi o Shiro, velho. Ace. Isso aí a gente entende os falando. É, galera... Skade. Ah, mas que que é isso? Vamos <risos> <risos> ver o que o Chiron vai fazer aqui. <risos> é, velho. É embaçado, mano. Você apareceu na mira desse moleque aí. Nossa, ele errou dois tiros. Que cara é esse? É. Nossa, você vê que... Mano, a, a rapidez que o cara tem pra puxar as bombas, pensa... Rapaz, o menino tá 3 aqui já, velho. Vai, vamos ver mais uma dele. Que isso, mano. Tirão, hein? Versus quatro, Nossa cara só dá um cachorro, mano. O cara é bom, velho. O cara é bom pra caralho. Eu não vou ver mais do vídeo porque tem muito. que ó, pra quem tá procurando esse vídeo aqui, ele é do Locus S.G.O.R.I.L.E.L.E.S. Vai atrás aí. Outro cara russo aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Desse espada, Dexter. Dexter, sei lá. Olha os status do maluco, mano. Olha isso. E não é que é time fraco, não, viu, velho? Aqui, ó, Copenhages, Gambit, time do Jake lá. Cadê? Tem mais aqui, velho. Gambit de novo. Virtus Pro, GodScent, Nave. Cara é embaçado, velho. Olha os highlights do maluco, mano. O streak dele é de 23, cara, velho. Esses russos aí, eu não sei o que esses caras estão tomando, velho. Mas vamos aí, guys. Deixa aí no comentário se vocês, vocês curtiram o vídeo. É, se vocês acham que esses meninos têm muito futuro. Se acham que, vocês acham que vai ser só mais um, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, galera. É nóis.